Pessoal, beleza? Fernando brasileiro mais uma aventura aqui no Moemon Ruby Hoje, já com o XP Share, nós vamos patrolar o ginásio do tipo normal do meu papai aqui Quer dizer, patrolar, né? Vamos ver, Del Cat ficou muito massa Curte Eu não vou nem tentar fazer muita coisa aqui Porque acho que ela vai matar o meu Haltz rapidinho <risos> O Halt pegou amor, beleza. Nome... Ah, o Halt está até está até conseguindo fazer alguma coisa, né, ah, se Foi o escultor, beleza. Mais nice Swampert, Water Gun, show. Ah, em seguida, a gente... oh, nível 16. Em seguida a gente vai conseguir o Surf. Assim que a gente conseguir passar do ginásio do tipo normal a gente ganha o Surf. Lindone, é essa que eu quero. Esse Zigzagoon que está na mão, eu quero que ele evolua. Agora é poder virar um lindone, daí ela aprende o strange e tudo mais, poison gas, eita pomba vamos lá de mood water, que é praticamente o surf, só que de água suja, vamos voltar aqui, fazer outro caminho mais da beiradinha, aí vamos levar todo mundo, mais uma lindone eu não lembro qual é o nível que evolui o Aí já tá nível 27, né? então não dá para considerar muito. Vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui já liberei as duas portas. Esse aqui, ali eu acho que já vai para o meu pai. Olha o Zanguzzi. Zanguzzi ficou bacana também. Com o meu pai não dá para brincar. A gente tem que ir com o time revitalizado. O Carp e o Zig vão pegando nível. Tá, nenhum evoluiu ainda. Aqui já é o meu pai. <risos> Vamos pelo outro lado para enfrentar todo mundo. Aqui Essa galerinha aqui é peso pesado. Mas vale a pena enfrentar, a Delcat ficou bem bacana, diga-se de passagem Aí, <coughs> water. Foi, beleza A galerinha tá pegando experiência, aqui eu não lembro se já habilita aquele que eu lutei Tá, já foi, então é só o do ladinho que falta Aí, ah, cada um só tinha um Uma Lindone Linone, né, eu chamo de Lindone <risos> Beleza, já foi a Linone, Lindone Agora vamos voltar aqui e dar aquela recuperada básica e vamos pra cima. Ele tem, se não me falha a memória, é <risos> sempre nessas, né? Ele tem um King, ele tem a segunda forma do Slacking, depois mais um Slacking. O Slacking dele é poderoso, não podemos menosprezar. Ah, olha aqui, faltou isso aqui, rapaz. Achei que já estava na mão. O Halt não tem fundamento aqui, né? Então vamos... Ah, ele sempre usa itens, é por isso que eu ganho uma... Eu sempre ganho uma jogada. Vamos lá, Swampert, Mood Water, beleza. Mood Water o é único um problema, que eu tenho pouco, né? São só 10. Aí, agora sim, Papai. Vamos lá, primeiro eu vou botar o Zig zag na frente. Ele já tá na mão, né? Aí ó, Slaking, rapaz. Eu achei que ia ser mais bruta, uma gordona, alguma coisa assim. Tá bem bonitinho até. Bora, Zig -zag, vamos trocar para Scarmory, Esse Fake Age. Cara, eu vou, eu vou usar o sangue de Ataque, porque assim, ele ataca uma vez e outra não. Então se ele puder errar uma vez, já me ajuda, porque daí é outro ataque que ele não usa. Beleza, Slacking nível 28 já foi. Aí tá o Vigoroth. Vigoroth é a segunda forma. Mood Water. Ah, errei, sério? Mood Water. Beleza, tudo pro Mod e o Swampert. Agora mais um Slaking. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou lançar o Zigzagoon. Já tá com item, né, Zigzagoon? Esse aqui é o Slacking roubadão. Show de bola. Vamos de Swampert. O Swampert vai usar o Mood Water. Se usar mais um, já era. Caiu a casa, Zigzagoon. Mod Karp e. Swampert pegando nível. Aí, rapaz, Zigzagoon evolui para Linone. Boa, agora ela aprende o Strange. O Strange me ajuda muito a empurrar pedras e tudo mais. Aí, beleza. Vamos lá no Bag. Cadê nosso Strange? Strange, vamos embora para Linone. Assim né? a gente não gasta outro ataque. Temos Red Boot, Tie Whip. Eu vou deixar o Red o tie whip vai ficar na mão ali, vai que uma hora ele seja útil, beleza, agora que a gente vai fazer, arrumar nossa formação, vamos trocar o lindone de lugar, vamos deixar o swampert na frente, ele tá com um itemzinho né, o que que ele tem, o restore, beleza, eu quero pegar nível com o Magikarp até ele evoluir Depois que ele virar um Gyarados, ele começa a se defender melhor Então vamos pegar aqui Esse que é o principal HM de todos O Surf Com o Surf a gente consegue ir para tudo que é lado Agora vai Vamos dar o Surf pro nosso Swampert O Lindoni ele aprende também, mas não tem necessidade <risos> E o Magikarp aprenderá quando virar Gyarados agora a gente tem mais autonomia para visitar as cidades que a gente não conhece ainda então o que que nós vamos fazer vamos ver o seguinte eu tenho pokémons de equipe né minha equipe está muito fraca ainda então eu vou caçar aquele manetrick lá na cidade de elétrico deixa eu ver onde é que eu chego mais rápido para lá se eu não me engano é aqui nessa, nessa aguinha aqui aí beleza Subindo aqui, nessa graminha que temos... Ah, e Electric, exatamente quem eu queria. Vou botar o Haltz. Vou dar um... Ah, não, é o Haltz que faz dormir, é o... go Esse Electric só, só sabe me paralisar. Aí, agora vai. Vou dar um tapão nele. Dormiu. Pokébolas temos. Nossa, temos só três Pokébolas. Beleza, Electric está na mão. Vamos voltar a recuperar. A gente já está com os bichos comprometidos de novo. Agora vamos recuperar. Eu queria... Só que o Hout se evoluísse, né? Mas não vale a pena mais investir nele agora. Então, Houtzinha. Deixa eu diminuir a velocidade, Houtz. Vamos depositar. Por enquanto, vamos recolher o Electric. Depois que o Magikarp evoluir, a gente pode novamente fazer essa essa troca do x beleza? O que, que eu vou fazer agora para ficar bacana? Próxima cidade que eu deveria ir é a dos Pokémons do tipo Voador, mas eu vou fazer um caminho legal aqui. Oh Wingull, te odeio Wingull. Então serve certo um trocar. Eu vou voltar aqui para a primeira cidade. Tá aqui na primeira cidade, não tem nada para fazer. Vou Ali onde eu peguei o barquinho daquele senhorzinho, vou ir pelo mar encontrar a rota toda. Espera eu tô perdido. Aqui, isso. Lembra, lembra, lembra. lembra. Falta um fly, né? O fly é o ruim que eu pego só depois. Quando atravessar o, o mar. Nossa senhora, eu estou muito perdido. Deixa eu ver onde é que eu tô. Ah tá, já lembrei onde é que eu tô. Nossa, tem um, um treinadorzinho nível 4 aqui me esperando, coitadinho. Não é nem pra brincar. Ih, pô, o Somper tá errando ataque, vai morrer. Ah, aqui, ó. Ah, maldição, não quero vocês. Sai pra lá. Vocês são muito faquinhos. Aí ah, agora sim. Eu não tenho fly ainda, né? Onde é que é o melhor lugar? Vamos calcular, pera aí que eu tô pensando, é um bug na mente. O melhor lugar... Ah, lá mesmo onde eu tava, viajei. Eu vou catar o Fly, depois eu me resolvo no, na rota que eu vou fazer para treinar e tudo mais. Nossa, os pokémonzinhos estão tudo vindo na minha direção. Agora quando eu não quero, quando eu queria capturar, não vinha. Bicho, nojinho. Aqui eu vou lá pro ginásio, cidade do ginásio elétrico, que eu não lembro o nome. E lá tem uma passagenzinha para eu pegar o Fly. Aqui tem uma, uma beirinha de mar aqui nesse, nessa cidade. Vai, vou, ter que, vou ter que ir matando esses bichos aqui, senão não, não dá um minuto de paz. Electric. Aqui, ó, agora bombons Electric. Eles têm só mais uma forma evoluída. Né? Vamos ver se o, se o Watson, o líder de nós, tiver aqui por fora. Temos uma missão. Beleza. Temos uma missão na Usina de força. Me deu a chave do basement. Então, é, hoje vamos fazer a missão da usina de força. Por que é interessante fazer essa missão? Porque, uma vez concluído, ele me dá o TM do Thunderbolt, que é o melhor ataque elétrico. O Thunder é muito forte, mas eu prefiro o Thunderbolt, ele é um ataque mais garantido. Me deu a chave, beleza. Watson é o nome do líder, tá? Eu vou pisando nos bagulhinhos e ele vai abrindo as portas. Alguns a gente precisa pisar, outros não, tá? Aqui seria outra opção de Pokémon elétrico pra a gente, seriam os Magnas e os Volts, Voltorb, Electrode, Madcarps, Evolven! Oh, a Gyreddus é linda, rapaz. A é um dos que eu mais gostei. Eu não vou dar o Surf ainda nesse momento para para porque eu quero que ela aprenda o Waterfall. Ela tem o Waterfall e tem o div. Eu acho que, não, eu acho que eu vou ensinar o Surf para ele poder se defender. Nossa, realmente o Gyarados ele, ele é muito fraco, ele até aprendeu. Agora vamos pegar o, o XP Share, opa, Lindoni tem um itemzinho pra gente, ele não perde a habilidade do roubo, isso é muito bom, item take, beleza, vamos pegar o XP Share, vamos dar pro electric. Aí electric, agora vamos começar a ganhar as experiências. O Surf é um ataque de água muito útil, muito necessário. Ele tem bastante, é 15 ou 25? 15, e ele é muito forte, e a precisão dele é muito boa. Eu, eu tenho preferência por um equilíbrio de precisão, quantidade e força. Porque, por exemplo, Thunder. o Thunder. Thunder tem pouco, a precisão é pouco, mas ele é muito forte. O problema é que assim, é ruim de acertar. Magneton! Mas é nível 26. Será que eu consigo capturar? Será que, será que ela derrota meu gulpin? Que eu quero fazer ele dormir? Ah, mardito! Ele dormir. Então vamos pegar, tentar... Ih, rapaz, tem duas chances. Uma... Duas... Ah, mardito! Mardita, rapaz. Vai derrotar tu mesmo. Minha Linone. Linone, Beleza. Ah, perdi a chance. Agora não tem como capturar ninguém. Agora vamos só matar. Quer dizer, matar na mão, desmaiar, né? Que aqui a gente não mata. A gente desmaia os bichos. Vamos ver onde é que eu tô. Swampert nível 44. Ele tá muito bem encaminhado na Swampert. Vamos usar um pouquinho da mood Water. Eu tenho que catar aqui. Eu não lembro se é... A... Se é um, uma chave que eu tenho que ligar, alguma coisa, é que eu tenho uma Ultra Ball. Ó, oh, voltei pro início, tá? Já, já tenho chance de capturar alguém com uma única Ultra Ball. Vamos subir aqui. Eu primeiro eu vou passar aqui que ele tem uma Pokéball. Tem que cuidar que às vezes a gente se tranca e não consegue fazer nada aqui no, nessa usina. Beleza, Voltorb não é pare pra gente. Aqui é, é tudo Pokémon fraquinho. Onde é que estamos? Ah, ali com certeza vai ter um, um Voltorb, pena que não tem electrodes, né? Show de bola. Aqui é um parque de diversão para o Swampert, né? Vamos combinar aqui. Aqui não tem para ninguém. Vamos ver onde é que eu estou. Eu não sei se eu vou precisar usar pela passagemzinha ou não. Ou seja, já está tudo liberado para mim. então vamos lá. Aqui está traindo o inimigo da minha pessoa. Vou dar uma revezada. Aí, full hell. Vem, Voltorb. Ataque tá tipo ground. É o que tem na mão agora no momento. né? Tipo ground ainda afeta o Voltorb e o Magnemite. Tem versões. Ah, Magneton. Vou tentar te pegar de novo. Ah, vou tentar. Ultra bom. Fica, Fica aí. Ah, maldito. É a única que a gente pega. gastei todas as Olha que trick, aprender o que ataque? ataque. Não tem nada mesmo. Mas agora teremos um Thunderbolt disponível para ele. Ou não, né? Ó, Thunderstone. Eu não lembro se ele evolui na pedra. Eu acho que não. Não. Aí, beleza. Todos os sistemas funcionando novamente. Agora... Agora é só vazar. Não tem saída aqui, né? <risos> ah, beleza. Vamos sair daqui da moda antiga. Caminhando. Vou gastar todos os pps que eu tenho aqui. Todos os ataques. Mas eu consigo sair, olha bota. O Surf já foi. E, eu vou, e o Swampert aqui passando, passando por cima de todo mundo. Sem mistério, sem arrego. Electric, nível 18 se foi o Voltorb de novo o Magnemite, o magneton que me deixou na mão né, ah, apareceu duas vezes, aqui, bom se tivesse um electabus, Quer dizer, nem sei se eu queria que tivesse um electabus agora, porque eu ia poder capturar mesmo Na usina elétrica de canto eu sei que tem É muito difícil aparecer, mas uma vez voltou pra mim Electabus. Ele é legal porque ele é bípede, né? Ele é... Os Pokémons bípedes, Magmar, Scyther, esses aí geralmente são, são os favoritos da galera. Locario, entre outros aí, Tem, são mais humanoides, vamos dizer assim. Aí, conseguimos concluir a missãozinha. Wingle, te odeio Wingle tem uma raiva de Wingo Agora sim, vamos falar ali com o nosso amigo Watson Líder do ginásio Acho que é Mawaii City Ganhamos o Thunderbolt, beleza Agora a gente vai encaminhar Nossa saída para o próximo ginásio Vamos recuperar geral O já está bombando ali Aqui eu já enfatei todo mundo, né? Aqui a gente atravessa só Não lembro se tem algum caminho Oh Steven, Ih, rapaz Acho que ele não luta comigo, né? Beleza, vamos levar o Fisherman, a carvanha, a carvanha, O de maiô, fica bem bacaninha, estou curioso para ver como é que fica o Sharpedo, mas aqui é aqueles, aqueles, o oh, Good Root, vamos tentar usar a Good route. eu não sei o que que tem na esse marzinho aqui, então diminuir a velocidade porque se morder o anzol tem que apertar o botão a tempo, ahhh, são três vezes, são três vezes que tem que a, a mordida aparece, então mordeu eu cliquei, então, não tem nada, vamos de novo, mais uma vez, se morder tem que clicar pelo menos é duas a três vezes ah, nada deixa eu ver aqui na beirinha do mar, dá pra pescar no meio do oceano tá pessoal, se vocês nunca testaram, vai o surf fica em cima do pokémon e pesca aí, veio, veio de prima ah, pessoal isso aí é mais forte <risos> não me adiantou aqui, vamos enfrentar os repórteres ganha uma boa de uma experiência nossa, que legal, low ridge low ridge, Ficou, parece um pijamão que legal surf, straight, só o surf já vai levar geral, beleza, Swampert está nível 45, ele está bem para enfrentar os próximos eu não vou dar entrevistas agora mas a gente tem que fazer o caminho para chegar próximo do ginásio do tipo voador vou levar geral aqui, eu não vou nem tentar fazer muitas outras coisas é o Swampert encabeçando a lista aqui. É o Swampert metendo bronca, ganhando nível e subindo o nível dos outros também. para dar aquela força pro time, que é meio fraquinho, né? Então vamos... Às vezes tem, tem itens escondidos. Beleza, aqui não, acho que não tinha nada. Outra bola, opa, outra bola. Beleza, vamos enfrentar aqui. A, a Build Fly realmente está muito beauty e a dos Tox está bacaninha também. O Linone eu não tem por que deixar ele mais na frente para ficar pegando o nível. Então vamos fazer um mesh aqui. Vamos tirar o Linone. Primeiro vamos pegar o item, né? Já que ele já pegou. Vamos estragar vamos o Switch. Eu quero pegar um pouquinho de nível com esse Esse Escarmo querendo ou não vai aprender o Fly. Mas pode ser que tenha alguma utilidade. Aí. Moodwater, Brelon, foi, e a Gloom, ó, aqui elas já são muito fortes, ah, fala sério, Poison Power, elas são muito fortes pro meu Skarmory. Tem alguma que cura a poção? aqui, Petchaberry, bora, só vamos. Não esqueça pessoal, vocês ouvirem alguns barulhos, manifestações da rua que a gente. Tá numa escola, né? Então a Gurizada tá por aí né? fazendo barulho, mesmo sendo horário de almoço. A Suelo ficou muito linda. Curti também essa versão. Zigzagoon Tínhamos até pouco tempo, já evoluiu. Electric, estamos trabalhando no nosso. Se soubesse que eu pego direto daqui porque então, o meu está mais fraco. Linone, olha aí, Linone. Curto muito os Pokémon, Electric nível 22. Os da Graminha já estão nível 20, 26. Aqui tem, uns, aqui tem esses caras da grama, eles são mímicos. O que, que quer dizer isso? Eu vou andar para um lado e eles vão andar para o mesmo. Então às vezes a gente não se encontra. Então tem que fazer umas voltinhas curtas para se trombar. Ninjask, muito show. Ninjask tá lindo. Em breve a gente vai chegar numa parte que tem Atropius! Nossa, Atropius é um Pokémon do tipo. Se eu não me engano, ela é planta e voador, é bem legal. Tem que usar uma Mood Water. Será que eu capturo? Tem só uma chance. Ah, Tropios! Muito bem. Ah, não, vou botar apelido. Eu não, não gosto de apelidar eles. Menos que seja de zoeiro. Aí, vamos tratar com esses carinha da grama. Volbeat. Já se foi. Cara, eu, eu vou botar o Gairds pra ver se o ele faz alguma lutinha, pelo menos. Tackle. E o surf O surfer, a Gares vai ter que se virar sozinho um pouco. A Gares, a a é provavelmente uma das mais bonitas do jogo em relação a design e tudo mais. Ficou muito show. Esse Carmen eu quero deixar nível 20, pelo menos. Pra. ficar todos equilibrados. Steel disso tem Harden. Electric também está indo. Até aqui, que os de baixo já foi. Ah, tem uma galera aqui O pessoal perdido na grama é um sarro, né? Aí o Rumpel. A casco vai ser a Skarmory. Pack. Aqui, aqui é bom que é só matar, é só questão de tempo. É só matar. Vai melhorando o casco. Será que o Steel Wing faz mais dano? Não é, não é nem super efetivo, mas... Resolveu! Dustox Dustox vai, vai de Swampert mesmo Acabou meu Surf, droga Esse é o único probleminha, né? se foi dos meus ataques muito rápido Swampert quer perder o Protect, se tá louco Protect não... me adianta nada Com a força que a gente tem Aí, metemos um tackle, um nincada, mais um nincada o do se eu não me engano é super efetivo com o Surf, aí rapaz, Electric tá indo bem também vamos meter esse povo todo, acabar os ataques do Swampert, mas a ideia é que a gente consiga se adiantar aqui, pegar nível, ali, muito bem, esse Swords Kit aqui ah, é sacanagem né, bora, aqui Aqui se eu soubesse Fly, né? depois que eu passar por uma certa parte que eu vou enfrentar o time, ou é o Aqua ou é o Magma, eu recebo o Fly. Aqui eu não sei se é para dormir, acho que não, acho que é só... Não. Se tivesse uma casa para dormir seria mais prático. Depois a gente vai fazer a exploração dessa parte aqui corretamente. Essa aqui é a Citrus, a Citrus Bell é muito bom. Aqui a gente vai ter que precisar do Waterfall, entre outros. Waterfall, porque não está familiarizado com o inglês, é, é o nosso famoso, a nossa famosa Cachoeira, Rosélia, né? Roselia, Scarmory resolve, acho que para Roselia. Aqui a gente toma até um dano do, nas Magical Leafs, mas a gente tem que usar o pé, que era boss. é super efetivo, tem que usar. Ó, eu não vou perder para Roselia, vocês me desculpem, mas eu vou, tem uma Potion. Vou usar mais uma. Aí, agora, agora tá lascada. Ah, fala sério. Deu crítico? Agora tá lascada na minha, rapaz. É de peck-peck. Ah moleque, Tô pensando o Rosel, ele sabia que daí ia dar bastante experiência. Tem uma região aqui que eu vou chegar no laboratório. Antes de tratar nele, eu preciso melhorar bastante o meu, meu status dos outros Pokémons. Não pode ficar Swampert de Dependência. Até porque ele tá acabando meus ataques. Esse aqui, se eu não me engano, é Pokémon... isso, Pokémon voador. Ainda bem que temos o Tackle, o mais básico que ele seja, ele resolve. ele não é nem voador e nem de água. Então eu consigo alcançar os voadores com o ataque de terra e o de água tá acabando, eu não fico só com o tipo de água também. Vamos lá, tem um ninjinho ali ó. <risos> ele, ele achou que estava camuflado tudo bem, vamos, vamos dar um, uma de chá para ele ninjask, eu vou chamar o Gairadus a ah, Gairadus né? esse, esse é um dos, dos duelos mais lindos ó. ninjask está muito show e a Gairadus está show de bola preciso acertar beleza, podemos deixar errar Gairadus contra Coffin. nossa, foi violento esse ataque aqui Coffin. beleza, Gairadus já resolveu eu acho que ela vai pro saco rapidinho. Não podemos desperdiçar nem um segundo de poder de ataque. Vai ser de Tecol. Não pode errar, Tia. E Tecol. Beleza. Swampert, A tela tá tremendo, mas é por causa, <risos> é por causa do... do veneno. Garedes foi pro saco. Aqui temos uma caminha. Temos uma caminha. Vamos dormir. Olha aí. Já era. Eu preciso guardar um Pokémon. Só porque eu vou ganhar. Vou guardar o... Cadê o Gupen? aí? Aí. Eu vou ganhar um Castle forme assim que eu derrotar essa tropa toda aqui. O Munel já foi pro saco. Não tem nem segundo. Esse outro aqui é um Zubat? Meu Deus do céu. Tem gente que usa Zubat ainda. Electric nível... 26. Tá muito bom. Tá bem encaminhado pra uma evolução. O Putieno tá nível 27. O Garethus nível 21. Beleza. Ah, Electric! Nossa, parece a uh, Manetrick parece uma Super Saiyajin. Vamos fazer aquela mágica que eu queria. Vamos trocar aqui o Switch. Manetrick. Vamos tirar o item do Manetrick. Tem que ter. Vamos tirar o item da Lindoni também. Ué, não saiu. Ah, a mochila tá cheia. Fala sério. Eu vou botar fora esse repel então, Agora eu consigo trabalhar o item. Take. Vamos dar, eu vou dar pro dos agora. Não, vou dar pro Skarmory. Eu quero o Skarmory nível 20, 20. 20 e poucos pelo menos. XP Share. E aqui eu vou pegar o um item do Linone. Proteína consigo usar em alguém essa proteína ainda Aí ataque do dos foi upado Vamos levar esse geral aqui Putina não tem nem chance Skarmory nível 17 Munel, o dos deve dar conta de uma Munel Apesar de ser nível 27 Total vantagem nossa Beleza, aqui são 3, Putiena vai pro saco o surf. O Manetrick tem que... Ah, eu tenho que botar o Thunderbolt, né? Ah... Viajei, botei... O Monel não sofre danos elétricos Beleza, vamos, vamos até já usar o Thunderbolt Cadê o Thunderbolt? É o TM-24 Vamos dar para o Manetrick Ah, o também, mas não tem porquê Aqui que ataque, Thunder... Re eu vou tirar o Leer que é melhor ter um ataquezinho tipo normal, sempre né, um ataque físico, a gente tem que ter, a gente não pode perder Munel vai pro saco E Night Ena foi pro saco também, Skarmory já tá nível 18 Derrotamos o time Magma, ganhamos um Castle Farmer, vamos dormir aqui um pouquinho Vamos sair do coisa e salvar o jogo por aqui. Certo? Próximo, vamos em direção ao ginásio de pokémons do tipo voadores. Vamos arrumar o Fly e tretar com muita gente no caminho. Certo? Espero que vocês tenham curtido a série. Muito obrigado por acompanhou até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Já falei demais. E até a próxima.